Ele conquistou o Brasil com uma voz aguda, enaltecendo o nome de Jesus através de suas músicas. Ele é o garoto prodígio JA, que saiu de um palco de calouros da TV para conquistar o país com seu talento. Todo evangélico conhece muito bem o fenômeno que foi J.A., mas o tempo passou e muita coisa aconteceu. Vieram as polêmicas e decepções aos admiradores de J.A. Agora, ele com seus 24 anos de idade é assumidamente homossexual e faz o seu esclarecimento de tudo que viveu e passou por ser evangélico. É porque não tem ideia de nenhum por cento do que eu realmente passei lá no meio. Então, vamos analisar toda a verdade sobre o ex-cantor gospel JA. J.A. é um cantor e compositor que alcançou projeção nacional através de suas músicas Estou Contigo e Extraordinário, do CD Essência de 2012. Sucesso na música gospel, ele vendeu milhares de discos conquistando milhões de seguidores nas redes sociais. Após a relevância do álbum Essência, muitos outros sucessos vieram, assim como também muitas polêmicas que contribuíram apenas para manchar sua carreira de artista. Agora, J.A. não mais pertence à religião evangélica, e causou uma grande polêmica ao revelar sua orientação sexual publicamente. Ele, já assumidamente, um homossexual. Cara, eu me identifico como bissexual. E em uma entrevista que ele cedeu, fez com que um desabafo, contando tudo o que viveu durante evangélico, revelações que coincidem com as polêmicas de seu passado. E a pergunta é, seria seu passado um reflexo do que ele é hoje? J.A. nasceu em um lar evangélico, e já desde garoto, na escola, percebeu que era diferente daquilo que seus pais ensinavam. Seus pais sempre perceberam o comportamento do garoto, mas acreditavam em ser apenas uma fase de sua vida. Eu acho que esse momento primordial aconteceu quando eu estava na escola. Então acho que foi na escola, quando eu comecei a, a perceber que eu tinha uma atração... Na escola eu poderia falar sobre mim. Então era ali que eu tinha esse ambiente de conversar, de poder falar sobre esses assuntos. Acho que foi ali que eu me descobri de fato mesmo. Mas foi somente no ano de 2014 que ele resolveu conversar com seus pais sobre sua sexualidade. Eu acho que a mãe ela sempre sabe, né? Não tem, jeito assim. Mãe. Ela não quer acreditar, mas a mãe ela sempre sabe. Mas acho que foi em 2014 eu tive uma conversa com a minha família. E eu conversei, eu falei sobre a minha orientação sexual minha mãe, assim, ela fez um drama do cara <risos> no momento, chorou que só, mas ela achou que aquilo era um momento, era uma fase. Acho que eles acreditaram também que por eu ser bissexual, ele trazer uma namorada, porque sempre quando eu aparecia com uma menina, ela falava, ó, oh, aí agora vai, ó. Quando eu falei com ela, eu falei que eu era totalmente homossexual. Isso faz lembrar os vídeos de brincadeiras estranhas que ele fazia em sua rede social na época. É, me estupar, eu tive que fazer de tudo e agora eu tô aqui. Foi ruim? Foi ótimo. Será que essa brincadeira era uma forma de despertar o que realmente ele sentia? Mas foi no ano de 2020 que ele veio a público se assumir de forma subliminar e enfrentar o preconceito da sociedade. O cantor postou uma foto em que aparece de costa com uma legenda dizendo... Deus, eu só quero ser mais compreensivo comigo mesmo. E completou com o emoji da bandeira LGBT. Para os evangélicos, isso foi uma grande decepção. Não assumido diretamente, mas em um vídeo ele deixa as seguintes palavras. Eu acho que o maior êxito do ser humano, independente de ser artista ou não artista, é poder ser ele mesmo. Tem tanta gente que acha que é obrigada a criar versões de si mesmo para alcançar o sucesso. Talvez as pessoas tenham milhares de admiradores, mas não se admiram. Se ame, se aceite e não faça isso por ninguém. Faça por você mesmo. Mas foi somente um ano depois que ele declara publicamente que é homossexual. E ao assumir, ele explica o que passou e que já estava preparado para todo tipo de reação e questionamento do público cristão. Foi uma loucura, porque, tipo assim, ao mesmo tempo. Eu liguei, claro, para os meus amigos, eu comemorei, porque eu esperava muito tempo isso. Mas assim que eu cheguei nos comentários, foi tipo assim, uma enxurrada. Eu já esperava, claro, tudo isso. Uhum. Mas foi uma enxurrada de mensagens de todo tipo que você imaginar. Recebi ameaça de morte de gente enviando foto da arma e falando assim, ó, eu sei que você não anda Cara. com segurança. Eu vou te encontrar na rua, eu vou te matar. Mas eu recebi todo tipo de ameaças, de tudo. O talento musical de J.A. despertou o interesse de muitos produtores na época. Eu tinha 13 anos de idade e assim que eu saí do, do programa Raul Gil, a gente fechou um contrato. E eu tinha um contrato a, a cumprir, eu Era uma gravadora. Ah. Enfim, um trabalho técnico, é, musical, foi muito grande, muito bem aplicado. Mas eu não vou mentir para você que eu sofri uma pressão enorme. Depois que ele ganhou o concurso de calouros na TV, ele já assinou um contrato fazendo parte da produtora gospel do pastor Silas Malafaia. Pastor esse muito conhecido por suas polêmicas e notoriamente homofóbico diante da sociedade. Como é que os ativistas gays me classificam? E, e, e jogando veneno pela boca. Homofóbico. Então eles podem me discriminar. E eu não posso falar nada contra eles. Esse é o joguinho deles. Apesar de ter muitas propostas de outras gravadoras, para a família de J.A., assinar contrato na gravadora de Silas Malafaia era uma forma dele não se desviar dos caminhos de Deus e da igreja. Para minha família foi tipo assim, você precisa fechar com esse bispo porque ele é a pessoa certa, que não vai deixar que você se desvie do foco. E através da gravadora central Gospel, J.A. lança seu primeiro disco, Essência, no ano de 2012, emplacando vários hits. Passaram-se oito anos e, quando Silas Malafaia soube do novo rumo que o cantor estava tomando, ele se posicionou publicamente, detonando a escolha do J.A. Você tem que ter prazer em dizer: Eu sou homem! Um dia eu vou casar com uma mulher e vou construir uma família e você, vitorioso abençoado! Quer ser homossexual? Viva, mas não quer adaptar o evangelho para essa vida de pecado. Vai se converter, vai se arrepender do seu pecado. J.A. era desde garotinho presente na igreja com seus pais, e apesar de serem evangélicos e professar a fé em Jesus Cristo, sua família vieram da religião afrodescendente. Pedro, na verdade, a minha experiência com a fé, apesar de eu acreditar que a fé é algo muito particular, é, e eu sempre, desde criança, apesar da minha família se converter ao cristianismo, de certa forma, quando eu nasci, eu tenho um, um, um histórico de, de, de da minha família ser é, é, ter uma ligação muito forte com a, com, a, com a religião afrodescendente, mas eu sempre tive essa criação de ler a Bíblia. Conforme ouvimos, JA diz nunca deixar de ter uma admiração à religião afro-brasileiras, e isso suscita um episódio do ano de 2015, em que ele aparece numa foto reverenciando uma oferenda dessa religião. Na época, ele negou ser a pessoa da foto. Mas, será mesmo que o rapaz da foto atribuída a J.A. não seria de fato ele? A carreira musical pública de J.A. começa em um programa de TV. Na época em que ele ganhou o um concurso de calouros, muitos produtores queriam contratá-lo. Eu tive várias propostas de gravar, por exemplo, com o produtor do Michael Jackson, David Foster. A gente fez reuniões com eles lá, no, até lá no programa Raul Gil. E minha família não aceitou porque eles diziam que eu não poderia cantar música secular. Conforme ouvimos, JA diz que antes de explodir de sucesso, já tinha recebido propostas para cantar o secular, mas foi impedido por sua família. Isso nos vem à mente uma entrevista que ele cedeu no ano de 2015 para uma TV, falando sobre seu novo projeto, que era cantar músicas seculares. Eu estou agora começando a gravar, estamos pensando em gravar um DVD, e já estamos gravando o um CD. Não é um CD religioso, é um CD que vem de Deus para você, para falar o seu coração. Então, é música de incentivação, até para a pessoa que não é evangélica ouvir e já se identificar na hora. Então, eu digo que é um álbum que não será religioso, algo que vai alcançar a todo tipo de pessoa. Percebemos que JA já tinha dentro de si o desejo de cantar secular e na época foi duramente impedido pelos pais. No ano de 2021 é divulgado em vários sites que o JA estaria usando drogas e muitos se chocaram com a notícia e JA explica sobre essa polêmica. Desde que eu, que eu me assumi, eu fiz uma promessa a mim mesmo de ser irreverente com um tudo assim, de ser uma pessoa totalmente original, de, de ser transparente com as pessoas. Eu não tenho o costume de, de fumar todos os dias, mas cara, se me der vontade de fumar, eu fumo e posto, aí as pessoas falam é, cara, você, você tá viciado em drogas. E isso me dá mais ânimo de continuar postando isso, porque a gente precisa quebrar esse padrão de preconceito que as pessoas têm de subjugar Sim. as outras pela aparência, entendeu? Conforme ouvimos, JA não esconde o uso de drogas como a maconha. Isso faz lembrar da polêmica que ele envolveu junto com uma cantora acusada de usuária do entorpecente, no vídeo de 2017, onde ele aparece debochando do Espírito Santo junto com essa cantora, a Daniela Araújo. Em certo momento, ele aparece como que usando dorgas. Eu gosto de bandido, entendeu? Dá pra mim, tá cheirando bom, tá cheirando boy. Ele até veio a público se desculpar, que o que ele consumia era amendoins, mas hoje com essas declarações de JA, será que seria mesmo amendoim aquilo que Daniela diz em estar cheirando bom? J.A. era um cantor gospel muito bem sucedido profissionalmente, com uma carreira em ascensão conquistada com muito esforço. Mas, decidiu abrir mão de tudo e se assumir publicamente, mesmo correndo o risco de perder tudo. Sim, eu tive muito medo e, na verdade, de certa forma, minha família... Dependia financeiramente do meu trabalho, então eu acho que é isso. Para muitos, JA usou a carreira pelo dinheiro e fama. Eu acho que você precisa ter essa também, essa visão de que vai afetar no seu trabalho se a pessoa quer se assumir, porque a sociedade ainda é muito machista, muito Sim. homofóbica, racista, preconceituosa mas você vive uma plenitude incrível na sua vida. E diante de tudo o que ocorreu em sua vida, J.A. se declara em não ser mais evangélico. Eu não, eu não, hoje eu não, não frequento nenhuma igreja, nenhuma religião. Conforme ouvimos, ele agora se diz em não mais pertencer a nenhum tipo de religião. Mas ele acredita que pode sim ser homossexual e cristão. Mas a minha linha de pensamento sobre o cristianismo... É que Cristo, ele aceita todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei, então essa... É, é, é o que eu levo de Cristo. Será que J.A. com sua vida servindo a Jesus não teve efeito? E por isso ele agora optou em servir ao mundo secular? Isso porque na igreja ele estava por ser forçado pelos pais e vivendo uma vida cheia de emoção e vazio do Espírito Santo? Isso dá a entender que o que ele renunciou tudo e escolher o mundo comprova apenas que ele nunca teve uma conversão séria ao Jesus Cristo. J.A. rompeu com o sistema religioso, tomando uma nota. Nova atitude de vida, e agora é visto pelos cristãos como ex-cantor gospel. E para o público LGBT, ele deixa um conselho para aqueles que estão numa religião que não aceitam, conforme vamos ouvir. O meu conselho hoje, do que eu tô vivendo, é você se autoconhecer. Eu acho que você deve preservar isso. Nem todas as pessoas têm a oportunidade de se assumir. Tem muita gente que é, é, é homossexual ou LGBTQIA+, que estão numa família totalmente homofóbica, dependem financeiramente dos pais. Tem muita gente que me escreve, Jota, você me aconselha que eu me assuma. E eu acho que cada pessoa tem o seu tempo de fazer isso, uhum. entendeu? Mas eu acho que... Eu... O que eu posso dizer para as pessoas é que elas se autoconheçam, que elas preservem isso, que elas possam viver essa liberdade de ser elas mesmas, entendeu? E se vocês estão em algum sistema, qualquer é sistema religioso, eu acho que você deve também preservar o seu bem-estar, de você estar num lugar onde você se sinta bem, se sinta acolhido. JA agora vive sua vida curtindo e faz questão de não esconder nada do que faz. J.A., o ex-cantor gospel que se destacou na mídia por se envolver em polêmicas, agora é um representante da galera LGBT e vai dedicar sua vida a esse público, divulgando em suas músicas temas relacionados a esse LGBT. Vamos lançar música nova agora, então fiquem ligados, tem muita coisa incrível. Agora eu vou contar a minha história através das canções. Hoje eu, eu estou expressando isso através da arte, que eu vou lançar várias canções abordando sobre esse assunto, vídeos falando sobre esse assunto, mas eu acho que é uma construção ainda do novo Jota. Eu, eu não vou dizer que é certo esse preconceito, mas eu acho que sim, as pessoas têm que me conhecer melhor e se elas me derem essa oportunidade de que eu me apresente como... O José Antônio, que é meu nome verdadeiro, mas como eu mesmo, eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem interessante e vai ajudar muitas outras pessoas também. Lamentamos pelo que houve com o JA, e nós, cristãos sinceros, oramos para que ele não venha se decepcionar com Deus e que não venha perder a fé.